Bom dia, bom dia, Celso Dias aqui com você. E hoje o que a gente vai falar, pessoal? Hoje é sobre perguntas e respostas de novo, novas perguntas e novas respostas, são muitas, né? E sobre Eleveito Pitch. evento Pitch é um nome bonito para falar da sua apresentação, da é, sua mensagem mínima. Ou seja, o que você diria se você não tivesse tempo de dizer muita coisa? Tá? Esse é o ponto. É, Celso, recomendação de leitura sobre isso? Comece, comece pelo porquê. Recomendo, Simon Sinek. Ah, como convencer alguém em 90 segundos? Maravilhoso para falar sobre isso, sobre mensagem mínima, sobre como é, impactar as pessoas nos primeiros segundos, nos primeiros instantes. Como Fazer Amigo, Influenciar Pessoas, um livro aí que é best-seller já há vários anos, né? Do Daniel Kennedy Lembrando assim agora, bem rápido, seriam esses aí, tá? E aí a questão é, vamos lá, vamos começar pelo, pelo Elevator Pitch, então depois a gente entra nas perguntas e respostas. Qual que é o objetivo? Às vezes a gente é, diz que quer alguma coisa, mas quando a gente está diante da verdadeira oportunidade... É, a gente não sabe o que fazer com ela. Às vezes por falta de preparo a gente desperdiça essa chance. Cara, e se você encontrasse com um gerente, com um GD, com um gerente distrital, dentro do elevador? É, a pessoa que pode te contratar está ali, do seu lado. É, e o que, que você vai fazer? O que, que você faria? O que, que você falaria com essa pessoa? Você tem ali alguns segundos de possibilidade. Aquela pessoa que tem a condição de te contratar, de fazer negócio com você, de fechar, né, de chamar para entrevista, de te dar uma oportunidade de ser ouvido, é e aí? O que, que você fala naquele momento ali? Então, o conceito de elevator pitch ele é um conceito muito usado na, nas startups, né? Então você tem um negócio, cara, você começa com um negócio, você é praticamente invisível, você tem uma ideia, mas para você fazer aquela ideia acontecer, por mais sensacional que ela seja, muitas vezes você vai precisar captar recursos, tá? Se você tiver recursos próprios, legal, você tem ali como iniciar e tudo mais. É, tem várias formas de conseguir recursos. Uma delas é, é atrair um investidor para aquele negócio ali. Alguém que acredita ali, né? alguém que coloca crédito em você. Alguém que, é, que vai lá e faz a sua aposta e faz o seu aporte financeiro no seu negócio para a coisa acontecer fala que não é a mesma coisa né, quando a gente fala de carreira, né, quando a gente fala de contratação. Então o gerente ele vai apostar as fichas deles em você e ele não vai fazer isso à toa. Ele vai fazer isso com alguma lógica e com você provando que resolve os problemas dele. Porque está todo mundo aí pra, atrás de resolver os próprios problemas. Então a gente começou a analisar. Então eu quero aqui é, trazer algumas... algumas é, alternativas, sugestões, possibilidades para vocês, visão, mudar a visão de vocês aí em relação a esse assunto, porque qual que é a tendência? Tá? A gente chegar diante dessa oportunidade e dizer que quer, eu quero. Nossa, eu quero muito, eu sonho em trabalhar na indústria farmacêutica, é, me dá uma oportunidade, me dá uma chance. E qual que é o detalhe? Cara, ninguém vai te dar essa chance, ninguém vai te dar essa oportunidade, ninguém vai te ajudar, não é porque você quer, Tá? Isso aí vai acontecer também em startups, se você for atrás de recursos, você vai entender isso. O investidor ele quer fazer o um bom negócio para ele, presta atenção, o investidor ele não está atrás de ajudar ninguém a mudar de vida, a crescer, não é isso que ele quer, o que ele quer é fazer bons negócios, o que ele quer é investir naquilo que vai dar mais retorno para ele entende isso é maturidade profissional isso é entender as coisas como empreendedor é começar a construir a visão de empreendedor entender que se você quer convencer o outro a colocar crédito no seu negócio ou seja ir lá e te ouvir e pelo menos te dar a chance de é, ir para entrevista e daí para frente fechar negócio com você é o que você vai gerar entregar de valor para ele tá para ele então se você tem pouco tempo para falar Use esse tempo para isso, tá? porque as pessoas, elas estão cada uma, cada uma, você é assim também, todo mundo é assim, preocupado em resolver os seus próprios problemas. Então aí a pergunta é, poxa, eu não sei o que, que eu falaria, Celso, aí vem, né? Então qual que é a resposta certa? Mania de querer buscar atalhos, tá? buscar facilidades. Então eu não consigo falar para você exatamente o que você tem que dizer lá dentro, é o que você vai falar? Porque você tem que se conhecer e você tem que conhecer o seu cliente a oportunidade. Você faz esse link com essas duas coisas. Não é fácil, pessoal. Escuta o que eu tô falando. que A gente vai começar aqui a desenvolver a clareza. Não é a resposta pronta. Você sabe muito bem que eu não acredito nessa balela, porque isso não resolve a vida de ninguém. Ficar dizendo o que você tem que falar na entrevista. Ah, que essa resposta é a certa. Quando você fala. Quando... Isso aí, cara, sai disso. Sai disso. Se você quer ser protagonista. Se você quer, uma pessoa, quer ser uma pessoa capaz de fluir, você tem que criar suas próprias respostas. Agora existe um caminho para fazer isso, para criar, e esse caminho é essa lógica que eu estou passando para vocês aqui, tá? então pensa assim, ó, intuitivamente eu vou querer tender a pedir para o cara para resolver o meu problema, né? só que o caminho é o inverso, é olhar para o que ele precisa, para que é o problema dele, para o que ele está buscando, Celso, mas eu não sei qual é o problema dele. Então você não fez o seu dever de casa de, como vendedor, conhecer o seu cliente. E fica mais difícil vender quando você não conhece o cliente. E se você não conhece, por que você não aproveita essa oportunidade para conhecer? Para fazer uma pergunta de sondagem. Uma pergunta que pode despertar nele o um interesse em saber mais sobre você, justamente porque você se mostrou uma pessoa interessada. Aí pessoas interessadas são pessoas interessantes. tá? Então, às vezes você poderia usar esse tempo, como eu fiz, eu falo isso no meu livro, é, não sei se vocês sabem ou não, mas em um dos capítulos do meu livro eu falo sobre Elevator Pitch e aí o capítulo é longo pra caramba, né? tem muita coisa para falar sobre isso. É, e eu falo com, como que eu fiz para chamar a atenção, porque eu fiz um Elevator Pitch na real mesmo, eu tive essa oportunidade, o top 1 investidor do país, chamado Marco Poli, estava nesse elevador comigo em um evento. Então eu estava no lugar certo, eu estava num lugar onde havia possibilidades disso acontecer. E a gente almoçou juntos e tal, ali perto, no evento e tal. E na hora de ir embora a gente entrou no mesmo elevador. E olha que legal. Cara, uma chance real de fazer um elevator pitch com o top 1 investidor anjo do Brasil. Maravilhoso, né? Mas eu tinha que saber o que fazer. E eu sabia. Então, ali eu fiz uma pergunta para ele. Né? Eu fiz uma pergunta. Eu falei, cara, Marconi, posso te fazer uma pergunta? E, claro, tudo bem. Você tem por hábito investir mais em qual estilo de startup? Qual tipo de empresa? Assim? Só para eu entender um pouco mais mesmo. Então, quer dizer, foi uma pergunta de sondagem. Aí ele, ah, olha, no Brasil, praticamente 100% B2B. Que é... Negócio para negócio, empresas que vendem para outras empresas. Aí eu falei, nossa, legal, uma pena porque o meu negócio não é B2B, é B2C, mas é bom saber também, né, para a gente direcionar ele. Mas me fala um pouco mais do seu negócio. Pronto, cara, ganhei a minha atenção, ganhei o que eu precisava. Cumpri dois processos ali, que era ganhar a atenção dele, quando eu abordei ele e pedi a atenção dele, Fiz uma pergunta de sondagem que consegui despertar nele o interesse em conhecer o meu negócio. Ele, parece que não, mas isso muda todo o jogo. Ele pediu para eu fazer o pitch para ele. Ele pediu para eu falar do negócio para ele. Então, é, e dali a gente discorreu uma conversa um pouco mais longa. Tá? Esse é um exemplo. Né? Um exemplo, ah, então eu tenho que fazer uma pergunta X para o gestor? Não, não. Isso aí é limitar de novo você. Tá? O que você tem que entender, a lógica é, chama a atenção né, de forma positiva, é, desperta o interesse nele em querer saber mais e aí discorre ali é, um, um bate-papo. Tá. Agora, sua energia, sua postura corporal, sorriso, sabe? é a mesma coisa que acontece dentro do consultório. Dois representantes entram no consultório juntos, ou sei lá, um após o outro, e talvez dizem coisas muito parecidas, mas um impacta muito mais que o outro, por quê? Porque ele tá mais positivo, parece papo de coach, de motivação, mas não é não, entendeu? Se você tá benzão com você mesmo, confiante, olho no olho, conversa ali e, e, e passa aquela energia, aquela positividade, outra pessoa sente aquilo também, ela entra na sua vibe, cara. Entendeu? Celso, mas como é que eu vou estar tá feliz? Aí olha só o que vocês querem, vocês querem respostas, vocês, assim, em geral, né? Eu também sou assim. Então a gente tem que vencer isso. Você quer respostas prontas? Ah, o que, que eu falo? O que, que eu digo? E muitas vezes é o que, que eu tô sentindo naquela hora ali. Celso, mas se eu não tô feliz, se eu enfrentei um problema, se eu tô no meio de... Cara, aí tem uma, um remédio pra isso, Tá? Porque realmente, se você não estiver bem consigo mesmo, você pode falar as mesmas coisas, você pode fazer uma pergunta inteligente, uma pergunta que você saiba é, o que a pessoa, o que você quer fazer com a resposta, como foi o meu caso nesse Elevator Pitch, a clareza do que eu queria ali, é, mas a sua energia não estiver legal, seu farolzinho estiver baixo, autoconfiança estiver baixa, não vai rolar, entendeu? E aí você fala, cara, mas eu estou com um problema. Então aí tem um remédio para isso. Você exercita a gratidão, a gratidão vai mudar o seu estado emocional instantaneamente, instantaneamente, me escuta, instantaneamente, tô triste, tô chateado, tô sem vontade de cantar uma bela canção, como diria Joseph Klimber, né? tá, pô cara, aconteceu isso, eu bati meu carro, fulano falou alguma coisa comigo e tudo mais, aí você para e fala, tá, mas quais são os três motivos, pelo menos três? Deu ser grato agora. E você pensa em coisas específicas, sabe? Cara, olha que legal, eu acordei vi meus filhos vivos, sabe? Lindos, né? Acordando, sorrindo, me dando um abraço, me dando um beijo. Papai, bom dia, papai. Bom dia de sol, como o Davi gosta de falar. Bom dia de sol. E abriu a cortina. Bom dia, papai. Vamos brincar. E tal. E aí, sei lá, cara. Eu, eu, eu, os meus pais, eu tenho a oportunidade de estar aqui com os meus pais. Na casa deles e curtindo eles e passar o ano novo com eles e que legal. Então, ah, eu tô lendo um livro que eu gosto muito e hoje... E aí aquilo ali, aquilo ali instantaneamente já muda meu estado. Cara, eu tenho motivo pra ser feliz, caramba. Então que legal, vambora. Né? Porque tem gente que só vê o lado ruim de tudo, você já percebeu? Participa de um processo seletivo e tá ruim porque o gestor atrasou pra falar com ele. Né? Participa de um processo seletivo e está ruim porque tá ruim porque o gestor não perguntou nada do que ele tinha imaginado. Treinar. Por que, que vai treinar? Resposta pronta, né? Mas aí, ah não, a entrevista não foi nada do que eu pensei. Ah, participa do processo seletivo, mas aí descobre que a vaga não era para neófito. Aí a pessoa fala, pô, não era para neófito, por que, que me chamou? Olha só, cara. Cara, sai dessa! Sai, pelo amor de Deus, cara! Começa a exercitar a gratidão. Essa é a cura desse, dessa parada toda, sabe? Que o mundo está muito negativo, cara. Você está participando de um processo que nem era para você participar. Pô, seja grato. Você está aprendendo e está tendo chances de convencer uma pessoa para uma vaga que a princípio nem foi criada para você. Poxa, sabe? Maravilhoso isso. E você significando tudo de formas negativas. E depois você não consegue passar aquela energia porque você não está se sentindo assim, cara. Sabe? Então isso muda muito. Isso muda muito. É, antes mesmo de você ter a, a oportunidade de pronunciar a primeira palavra do seu pitch, da sua venda, da sua apresentação, da sua propaganda médica, muita coisa já rolou ali. Sabia? Muita coisa. Você já passou muitas mensagens antes de pronunciar a primeira palavra. Né? Você entrou sorrindo, um sorriso sincero, sua energia está legal, você olhou para a pessoa, você compreendeu o que está que acontecendo ali, você teve empatia, sua postura corporal foi legal, sabe? você está equilibrado ali, você tá... E aí quando você começa a falar, né? a pessoa já fez altas é, é, é, percepções, teve automático, todo mundo é assim, tá? já teve muitas percepções acontecendo ali antes de você começar a falar, então não está só no que você fala não, está tá na sua energia, como você age, como você está pensando a vida, a situação e tudo mais, então a lógica, Celso, como é que você resumiria essa questão do elevator pitch? Tem um outro ponto que é o seguinte, é, a comunicação, pensa assim, ó, é, comercial de TV, isso aí é falado no, no livro Como Convencer Alguém em 90 segundos, tá? Comercial de TV. É, não acontece ali com um minuto e meio, um minuto, sabe qual que é a verdade, pessoal? Você pode contar qualquer história, a história do mundo inteiro, a história da humanidade em um minuto, sabia? Em até 30 segundos. Você pode contar a história que você quiser. Dentro desse tempo. E as pessoas acreditam que não, que é pouco tempo. Mas não é. Só que falar pouco exige foco. Falar pouco exige o trabalho de você aprender a excluir. Então, o, o, existe uma frase muito legal, para quem usa o Canva muito sabe aí, é né? uma ferramenta legal, e aparece essa frase lá direto que é, é o, Tipo assim, a perfeição não está quando você não tem mais nada a acrescentar. Essa aí eu anotaria, tá? Nem sei de quem que é, mas é uma frase de alguém famoso. A perfeição não está quando você não tem mais nada a acrescentar, mas quando você não tem mais nada a tirar. Então, para você alcançar a sua mensagem mínima, você vai ter que trabalhar para caramba. Para você chegar na frase certa, você vai escrever talvez um texto e aí você vai reescrever aquilo e falar, como é que eu escrevo isso? Como é que eu falo a mesma coisa dizendo menos, e, e depois você reescreve, e depois você faz de novo, e como é que eu falo a mesma coisa escrevendo menos, e aí você escreve de novo e vai ficar menor, e depois você fala de novo, é um trabalho, é como se você lapidasse a mensagem, cara, mas vale a pena, é aí que está todo o processo do curso da benchmark vai é, é, ele vai chegar na, no, no segundo módulo ali dos projetos, né? na mensagem mínima. E aquele exercício, bens é para vocês é, desenvolverem a capacidade o poder de síntese. Então escreva, reescreva, fale novamente até você chegar no seu comercial de 30 segundos. Até você chegar no seu comercial de 1 um minuto. Então para você chegar naquela clareza, você vai ter que fazer algo provavelmente maior no início. E aí você vai, tá, mas como é que eu falo a mesma coisa? Tira, e vai tirando, e vai excluindo ali, e vai chegando ele vai lapidando essa mensagem até chegar na sua mensagem mínima. Agora, tem que ser da sua verdade, porque aí está a autenticidade da coisa, sabe? Porque aí, essa, essa é quase que uma promessa. A mensagem mínima, ela é uma promessa. E aí, isso vai ser validado ou não, a partir do momento em que você tiver mais chance de falar sobre aquilo ali. Agora imagina, você falou uma frase de efeito, uma frase que não tem nada a ver com você, com a sua verdade, aí na hora que. Aí você cria uma expectativa. Toda vez que você lança uma promessa, você cria uma expectativa na mente do seu interlocutor. E que legal, sabe? Que bom. Né? Mas agora você tem que cumprir essa promessa. Entendeu? Agora você tem que cumprir. Então quando você fala, conta a sua história. Quando você fala da sua trajetória profissional, das suas conquistas, dos seus tropeços, dos seus sucessos, insucessos, qualidades e defeitos que sejam, ou pontos de melhoria e fortalezas, isso tudo gera lastro para a sua promessa, que é a sua mensagem mínima. É para parou para pensar nisso? Tá? Então, não tem como, tem como te dizer com, o que você faz para chegar nela. Te dizer o que você tem que dizer, aí é fria, sai dessa. Qual que é o grande lance é, de chegar nessa mensagem mínima, de fazer qualquer tipo de exercício que vai te dar clareza para performar melhor na entrevista de emprego, num processo seletivo, numa venda, num pitch, seja lá o que for. Esse processo, se ele é bem feito, ele vai gerar em você desconforto. O problema é que a gente vive uma vida confortável demais. Tá? A gente tem tudo na mão, a gente tem... É, o uh, smartphone, a gente tem internet, a gente tem as redes sociais, entrega tudo de mão beijada pra gente. Só que o que não, você não se transforma sem sentir desconforto. Se você não está sentindo desconforto, você não está transformando, você não está melhorando, você não está evoluindo. São as dores, as famosas dores do crescimento. Se você não sente dor, se você não sente desconforto, você não cresce. Esse é o problema, todo mundo quer ficar confortável, você quer que eu tenha a melhor resposta para você, em vez de evoluir, em vez de sentir desconforto, e na hora que você começa a sentir aquele desconforto que é, cara eu não sei, eu travei, eu não sei o que, que eu penso, esse processo, quando você está sentindo isso, tenta lembrar disso, quando você está sentindo isso, você está pensando, você está evoluindo, então o desconforto começa a se sentir feliz. Começa, a, faça a amizade com o desconforto. Tá? O desconforto é seu amigo, ele não é seu inimigo. Sentir desconfortável, confuso, é o início da transformação. É normal, é que você está acessando, criando novos caminhos neurais que você não tinha condição de fazer, novas formas de pensar, de criar soluções, de agir perante desafios. Então a pessoa, na hora que ela começa a sentir desconforto, que eu não sei a resposta, para mim vai ser sempre mais fácil te entregar a resposta pronta. Só que eu estou te deixando preguiçoso. Né? Eu estou dizendo para você que eu sou melhor do que você. Eu estou tirando de você o poder que você realmente tem de criar seus próprios caminhos e respostas. E isso é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida. É isso. É confiança de que você pode chegar nas respostas por si só. Só que é um caminho, uma jornada. Tá? Não vai ser assim tão rápido. Não é rápido para ninguém. Tá bom? Mas é isso que vai te libertar de verdade, é isso que vai te dar autonomia para falar assim, cara, eu não preciso de roteirinho para entrevista, eu não preciso de, de respostinha pronta. Tá? Mas começa a entender o seguinte, ressignifique o desconforto. Tá? Desconforto não é uma coisa ruim não. Quem faz exercício físico aí, é agradável ou é desconfortável fazer exercício físico? Vamos falar a verdade. Né? Você puxar aquele peso e chegar no seu limite, todo dia você chega no limite, cara. Já parou para perceber isso? Todo dia você perde. Quem, quem frequenta a academia, e nesse ano eu vou retomar essa parte aí da saúde, né eu faço, sempre faço meus exercícios, né? mas vou focar mais nisso, para crescimento mesmo, então meu compromisso está feito com vocês. Quem frequenta a academia, é, sente confortável ou desconfortável? Todo dia perde, cara. Todo dia, todo dia você perde. Todo dia você sai lá derrotado. Olha que interessante. Você vai crescendo porque você está sempre no seu limite. Você cresce porque você vai até o limite, cara. Você vai até o último suspiro, você vai até o seu músculo falhar, né? Não conseguir mais fazer depois você ainda sente aquela dor. Caramba, cara, como é que você cura a dor da, do exercício físico? físicos? É com exercício físico, fazendo mais, né? Então é isso. Então tudo que faz você crescer gera em você um nível de desconforto. Então começa a se sentir bem com isso. Você tá? tá crescendo. E o bom treinador é aquele que te puxa mesmo, cara. Não é aquele que dá a resposta para você, não. É aquele que fala, cara, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver mais. Manda de novo. Vai de novo. Mais uma vez. Não tá bom ainda, não. Vamos para as perguntas e respostas que a gente vai para a segunda parte. Tá? A Kelly perguntou assim. A Kelly, que já é propagandista, propagandista vendedora de Lauro de Freitas, Bahia, perguntou assim. Como o mercado vê uma mulher de 40 anos tentando ingressar no ramo da propaganda médica, sendo que nos dias de hoje ainda tem indústrias que não contratam com idade superior a 35 anos? Essa pergunta é boa. Eu acho que isso aí é uma baita de uma crença, hein? Isso simplesmente, se já existiu, ficou no passado, sabe? Caiu por terra. Porque olha só, nada no mundo capitalista, com a lógica de livre concorrência, nada, escuta, anota isso e aprende isso de uma vez por todas, nada, nada, nada supera a capacidade de reentregar resultados e resolver problemas, nada, nada, nada, cor, idade, sexo, pode ter um preconceito inicial, mas esse preconceito quebra quando a pessoa não consegue, porque o que você vê, você não consegue desver. Então se você está diante como gestor, é só você pensar como gestor, como uma pessoa que quer resolver um problema, que é super cobrado por resultados, que tem que entregar, cara. Porque quando a pessoa é contratada, no outro dia a meta não some, a cota não some, ele tem que entregar resultado. Tá? A maturidade profissional de entender isso é essa. Então o gestor vai sempre querer o cara que pode entregar resultado mais rápido sem gerar problema e sem gerar risco para ele. Aprende isso e o resto é besteira. <risos> O resto dele. seja o maior resolvedor de problemas para aquele gestor que você tem a sua vaga. É só isso. Sem gerar novos problemas. O problema é chegar nesse nível. O problema é se lapidar até chegar nesse nível. Tá? Mas é um caminho. Agora, se você se torna essa pessoa, cara, que 70, 50 anos você resolve o meu problema e daí. Entendeu? A sua idade não importa, não. Se você é uma pessoa que eu percebo que tem capacidade de aceitar feedbacks, de e tem um, é maduro, emocionalmente maduro, tem, sabe, tem foco, tem disciplina, é, tem resultado, apresenta conquistas, olha isso aqui, isso aqui eu fiz, tá? O problema talvez da sua idade é você ter que reconhecer que talvez até aqui você não administrou tão bem assim sua carreira, porque você não tem tanto lastro assim, você teve mais tempo para gerar mais resultado para apresentar ele na hora da entrevista, esse é um, talvez um imposto um que você vai pagar e você vai pagar. E aí, lá na entrevista, o que, que você vai dizer? Cara, olha só. Eu percebi que os últimos anos foram os anos que eu mais cresci na minha carreira. Que eu evoluí, o que eu não evoluí em 30. Eu evoluí em 10, 5 anos agora, nos últimos anos. Sabe? E aí a pessoa começa a perceber, olha, daqui pra cá, o meu crescimento foi outro. Porque eu tive contato com outras coisas, com outras ferramentas, com outras pessoas, com é, mentores, com... E aí você vai dizer a sua verdade. Tá? Talvez é isso, então o seu tempo, o seu passado, ou ele vai te condenar ou ele vai te promover Tudo que você realizou, tudo que você conquistou, tudo que você cresceu ao longo do tempo tá? No mercado, tudo que você fez é seu, toda conquista é sua, é seu ativo, é seu patrimônio E a gente tem uma mania, isso é natural, mas a gente só tem que perceber isso é, como que a nossa visão vai para o negativo, isso é, atrapalha o nosso desenvolvimento e é chegar no resultado que a gente quer. Tá? Então você está achando aí que o que está te impedindo é um ponto externo, o que você não tem controle, quando na verdade o que está realmente te impedindo tem a ver só com você, com a sua disposição de evoluir. Ah, é não me contrata porque tem pouca oportunidade. Não, não me contrata porque um laboratório estabelece limite de idade, nenhum outro estabelece. Aí você não está enxergando, você está alimentando essas crenças aí que isso, esse é o seu problema. tá Aí vem um e é contratado, com 47 anos. Aí passa o outro, 42, 44, 38, sei lá quantos anos você tem. Começando uma carreira nova e você acreditando nisso. E você deixando de ver os outros pontos cegos que realmente estão te tirando do processo. Isso tem muito a ver, eu quero falar um pouco de crença hoje nas perguntas para enxergar elas, mostrar elas para vocês, se saírem daí, cara, porque isso aí está impedindo vocês de avançar. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui de uma outra pergunta que fala que é algo parecido. Tem uma aqui, depois a gente fala, como falar nas entrevistas com as palavras corretas dentro das minhas experiências? Olha aí o vício de querer estar certo. Entendeu? Não tem isso. Conta a sua história, sabe? Acha a sua verdade, encontra a sua verdade, lapida a sua verdade. E vai lá contar a sua história, dizer a sua trajetória, se conectar com as pessoas e fazer a coisa acontecer. É simples, mas não é fácil. Tá? A gente tem todo um programa de desenvolvimento para fazer isso, né? para te ajudar a lapidar. Então aí sempre os alunos falando sobre isso, né? sobre quanto que se transforma. Mas o caminho é esse mesmo. Ah, se você quer realmente. É aquela questão, né? Eu posso te entregar o que você quer e não vai ser o que você precisa. Você vai ficar feliz, mas você não vai fazer nada com isso. Ou eu posso te entregar o que você precisa. Eu prefiro entregar o que você precisa do que o que você quer, que é o que dá resultado de verdade. É normal. É a mesma coisa que você vai no médico, por exemplo. E o médico é o especialista, não é assim? Você vai consultar, por exemplo. Você chega lá para o médico e fala assim: Doutor, eu já sei o que eu tenho. Imagina. Doutor, eu já sei o que eu tenho. meu problema é... Eu já vi que eu tô sentindo esse, esse sintoma, então eu, que eu, me dá logo um, um, uma morfina. Que eu tô sentindo dor. Aí eu Não, vamos examinar, vamos ver o que, que você tem de verdade e tal. Fazer umas perguntas e tudo. Não, eu sei, eu sei, mas... Mas eu já sei o que eu tenho. Então você é médico, é? Então você é o especialista. Entendeu? Então você é o bichão. É o, bichão, o bonzão. <risos> Calma, pessoal. Calma. Tá? O médico está ali para examinar, para ver o que realmente você precisa. E não para resolver só as dores, só sintomas sintomas. Tá? É para resolver definitivamente o seu problema. Você quer parar de sentir dor agora e daqui a pouco voltar a sentir dor? Então eu vou te dar uma morfina. Então vou te dar a resposta pronta. Véi. Entendeu? Você quer ter uma carreira próspera? Você quer realmente encantar o entrevistador por quem você é? Sabe? Você quer realmente conquistar a vaga e permanecer lá dentro em crescimento constante, ter uma carreira próspera? Então não é morfina que eu vou te dar não. Vou te dar o tratamento completo. Então para de chorar. Tá? Porque ele não vai ter atalho não. Mas você está construindo algo sólido. Tá bom? Então para para pensar nisso. Então assim, não tem. Foge dessa história de resposta certa. Você tem clareza. como é? Aí tá, vamos mudar essa pergunta. O que devo saber para alcançar clareza sobre mim mesma, sobre quem eu sou, sobre a oportunidade que eu desejo para me destacar na entrevista e merecer a minha contratação. Aí sim. Aí o caminho é esse. O caminho é o desenvolvimento, é o autoconhecimento, é começar a entender que. Começar a fazer as pazes com a sua história, perceber que tudo aconteceu por alguma razão, começar a encontrar os aprendizados, as dádivas na sua história. É começar a entender profundamente o que, que o setor, o que, que resolve os problemas do setor, que tipo de perfil profissional resolve os problemas do setor e se tornar esse profissional. E adquirir essas competências e habilidades para resolver esse tipo de problema. Aí acabou, cara. Aí você chega num processo seletivo sem discurso pronto, sem roteiro, mas simplesmente o gestor vê, sente, percebe, sabe que você está pronto para resolver os problemas dele. Quem é louco de abrir mão de um profissional assim? Vamos lá, vamos aqui pro próximo. Lucas Fialho, vendedor de São Luís, Maranhão. Ele perguntou assim, como faço para saber se estou a disputar de verdade uma vaga no processo seletivo? <risos> oh, é uma pergunta simples, mas que traz tanta coisa, tanta coisa. É uma pergunta simples, olha que interessante. Como faço para saber se estou a disputar de verdade... Uma vaga no processo seletivo Então quer dizer, ele tá participando do processo seletivo Mas ele quer saber se ele tem chances reais <risos> É a crença de que existe carta marcada, entendeu? De que o processo seletivo é só fachada Cara, sai dessa, sai dessa, sério mesmo Sério mesmo Meu Deus, meu Deus E fica perdendo tempo Ninguém tem tempo para perder Isso é falta de conhecimento da realidade da indústria farmacêutica, cara Dos desafios, sabe? para você imaginar que você trocaria uma pessoa realmente preparada para te gerar resultado para um problema que é filho de alguém, amigo de alguém presta atenção, ninguém tem culpa de ser filho de um gestor não vou falar isso aqui para vocês entenderem assim, na, na, na real tá? é, imagina aí que você é filho de um gestor da indústria farmacêutica você não tem culpa disso não você não é proibido de participar de processos seletivos por causa disso, não? Como assim, Celso? Ué, se você concorrer, você vai ter tantas chances contra os outros que estão lá participando. Você, pode ser, você sabia que você pode ser escolhido? E que não é porque você é filho do cara? É porque você é competente? Sabia que isso pode acontecer? E que, e que de fato, pode aumentar as suas chances porque você está mais próximo. Você tem um mentor dentro de casa que te inspira se for um profissional bom, que te inspira, que, que é um exemplo para você e que vendeu a profissão para você. Fala, cara, meu pai é feliz fazendo isso, eu quero fazer isso também. Isso você não tem culpa disso não, de ter um mentor dentro de casa. Quem não tem um mentor dentro de casa tem que fazer o quê? Procurar o seu mentor, cara. Procurar se desenvolver e para de, de diminuir a, a conquista dos outros. Desculpa, mas eu preciso falar a verdade. É, Para de, de, de achar que para ele é mais fácil do que para você. Para de simplificar as coisas, a trajetória profissional do outro e achar que ele foi contratado só porque era filho de fulano, filho de ciclano. Não, é porque ele é competente. O processo, ele passou no processo seletivo, ele participou, passou e foi escolhido porque ele é mais competente do que você. E isso é bom para você saber que você tem as mesmas chances que ele. É só se preparar melhor. Tá? Tá? para de responsabilizar o outro pelos seus insucessos, cara. Pega a sua vida, a sua carreira na sua própria mão. Assume a responsabilidade do que você consegue, do que você não consegue. E pela primeira vez na vida, leva a sua vida para onde você quer. Porque isso tira força. Toda vez que você acredita nessa baboseira de que tem, é, a, as pessoas chegam em qualquer lugar sem ser por, por mérito próprio, você se enfraquece. Ah, para que, que eu vou treinar? Não é Não. Pra que, que eu vou treinar? Se eu não vou chegar, se eu não sou filho de fulano? Quantos, quantos filhos de fulano estão sendo contratados aí, cara? Para com isso. Assume a responsabilidade da sua carreira, da sua vida. Para de terceirizar aquilo que é responsabilidade sua. Vai treinar, cara. Vai se desenvolver. A, aprende que está na sua mão. É essa crença que vai te levar onde você quer. Entendeu? Para com isso. Se você está participando do processo seletivo, você tem chance, caramba. Você está lá, ué. Ninguém vai te chamar à toa, não. Tá? Ah, Celso, mas... É, eu já ouvi falar... Cara, tem tem tudo. Tem de tudo. Não tô dizendo que não tem. Tô dizendo que você pega a exceção e transforma na regra. É isso que criança limitante faz. Entendeu? Um laboratório delimita a idade. E você esquece que todos os outros não. Olha que maluquice. Olha que maluquice, cara. Sabe? Para com isso. Para, assume a responsabilidade. Você, ó... Porcaria do gestor Quase saiu o palavrão que meu pai me matava Isso é a porcaria do gestor da sua carreira, cara É adulto Tá? Pega essa responsabilidade, vai desenvolver Você nunca viveu num mundo tão farto Tão abundante Como a gente vive no mundo de hoje Mas eu nunca vi gente tão mole igual eu vejo hoje Desculpa, mas é verdade, nunca vi Nunca vi É a geração mais chorona que existe, cara mais mimada que existe, e eu me incluo nela, tá? Sai dessa, cara, porque a gente tem tanto recurso, tanto recurso para fazer tanta coisa, olha o que está na sua mão agora, olha onde que isso pode te levar. Você pode, você pode acessar, se você quiser, o, o presidente do laboratório no qual você deseja trabalhar. Aí você vai descobrir que você não tem o que dizer para ele ainda, porque você não se desenvolveu para isso ainda. Então tá na sua mão. Antigamente conhecimento era caro para caramba, hoje você tem acesso ao que você quiser, mas às vezes falta foco, às vezes falta disciplina Às vezes está fácil demais e quando fica fácil demais a gente fica mole Entendeu? Às vezes o recurso está sempre à disposição e, e, e, e, e não te permite, não te convida a evoluir, a treinar, a desenvolver, a bater cabeça sabe? A sentir dor mesmo Então é isso, tá? não é que está difícil, é que está fácil demais É que tem oportunidade demais, é que tem dispersão demais tem entretenimento demais. Nada disso é bom ou ruim. É só pra você saber. Não depende de ninguém. Vai por mim. Tira esse... Cara, que maravilhoso, sabe? É isso aí. Vamos terminar essa live assim. ó Beijão. Vamos que vamos, pessoal. Um abraço.